Como realizar a compra da licença Ultima Farm License com USDT TRC20? A compra da Última Farm License é a primeira etapa antes do início de farming do token Ultima. Você pode pagar a licença usando USDT, Saldo de Cash, ou Ultima. Neste guia, mostraremos o processo de pagamento pela USDT TRC20. Para comprar a Última Farm License com Stablecoin USDT TRC20, Efetue o login no site da Ultima Farm. Deslize para baixo. Na aba Ultima Farm License, você verá as licenças de farming de tokens Ultima, disponíveis para o pagamento. Selecione a licença adequada para você e clique em Upgrade, Atualizar. A janela para selecionar uma forma de pagamento se abrirá. Selecione USDT. Concorde com os termos marcando a caixa de seleção e clique no botão Comprar. A janela que se abre mostrará a quantidade de coins em última e o endereço da carteira para qual esse valor deve ser transferido. Para facilitar a utilização do aplicativo da carteira, o endereço também está disponível em QR Code. Para pagar, envie o valor especificado de USDT TRC20 para carteira na coluna Endereço. Por favor, envie o valor exato que aparece na tela. Logo após a conclusão do pagamento, você terá que aguardar o aviso.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 todo o seu histórico de compras. Lá você pode ativar a sua licença Última Farm License, comprada anteriormente, clicando no botão azul Activate. Parabéns! Você adquiriu a licença para o Farming do Token Última. A licença é válida por um ano. O próximo passo é realizar o pagamento pela Última Farm Units. Esperamos que logo após este tutorial, você não tenha dúvidas sobre a compra de licenças. Caso você ainda tiver dúvidas, sempre poderá perguntar ao nosso serviço de suporte, support.ultimafarm.com. Lhes desejamos grandes lucros e grandes conquistas.